Eu sei que o segmento não é novidade, mas podemos falar aqui sobre um carrinho de pipoca diferente. E se você já pensou em montar um carrinho de pipoca, então é sobre isso que nós vamos falar. Olha, o setor de alimentação ele possui uma quantidade bem grande de opções para quem deseja montar um empreendimento. Tem de tudo, desde grandes restaurantes, os mais sofisticados a pequenos carrinhos de lanche. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal mais empreendedor do Brasil. Não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe a mensagem. Ative também as notificações para você receber aviso sempre que eu postar algo, aí você não vai perder mais nenhum conteúdo. Me siga nas redes sociais, tem o Face, o Instagram, o site. O grupo no que já passou de 40 mil pessoas e no Instagram eu posto alguns stories e vídeos bem curtos, mas que são muito interessantes e eu divulgo também os empreendedores por lá. É só você me seguir, me marcar que eu vou entrar no seu perfil e vou repostar algum dos seus produtos. E se você precisa de consultoria para abrir a sua empresa, entre em contato comigo. Porque eu tenho dois planos que são bem interessantes, que cabe no seu bolso. E ainda vai sobrar dinheiro. E o último recado, logo eu vou lançar o e-book 50 formas de empreender. Ele é um compilado de todos os negócios que eu falei aqui. Mas vai ter bônus, dicas, informações que não foram passadas nos vídeos. Quando estiver disponível, procure o link no card ou no box de informações né, dos vídeos aqui do ladinho. Ou você pode procurar já, porque vai que o vi... que o vai que o e-book já esteja disponível. E gente, eu vou deixar o final do vídeo para falar mais detalhadamente sobre esses recados que eu venho colocando no começo, tá? Então assista até o final porque tem alguns recadinhos lá. Opções é o que não falta e tem para todos os tipos de bolso. Mas o texto é sobre carrinho de pipoca, certo? Então é sobre isso que nós vamos falar. Montar carrinho de algo, especialmente pipocas, é sempre uma boa alternativa para quem quer empreender, investindo né, um valor pouco. Mas cuidado, só investir pouco não é sinônimo de economia né, para depois ganhar dinheiro. Precisa inovar, estudar sobre o segmento, encontrar um ponto onde tenha muita gente passando. Veja o caso do Valdir, o pipoqueiro mais famoso do Brasil. E sim, ele é meu conterrâneo, <risos> ficou famoso aqui em Curitiba para depois quebrar as barreiras aí dos estados. Hoje ele é palestrante, viu? Graças ao sucesso que ele fez. E olha só que interessante, existe um vídeo institucional, né, do, do Pipoqueiro, e é bem bacana, mas é, esse vídeo aqui, ele também vai estar presente nos 50 formas de empreender, e tem o um link lá, que é clicável, do vídeo, tem o link de onde você encontra o Valdir Pipoqueiro, para você poder assistir né, algumas palestras dele, é bem interessante. E olha só, ele tem o diferencial. E se você quer este segmento, eu sugiro que você conheça a história dele e veja o que, que ele fez. Tente adaptar o seu negócio no mercado no mesmo estilo, mas não copie, tá apenas se inspire. Plágio é feio e descredibiliza você. O investimento ele pode ser baixo, tudo depende do formato do seu carrinho, mas a dedicação ela precisa ser bem alta, porém o retorno financeiro também pode ser. Tudo depende da sua vontade de se tornar conhecido né? ou conhecida. O bom do segmento é que te propicia liberdade de escolha, tanto do local, Quanto de horário para você trabalhar? Então, minha gente, escolha lugares movimentados, especialmente onde o seu público consumidor se encontra. Exemplo: saída de escolas, centros movimentados da tua cidade, aí né? E próximo a centros comerciais. Quer começar o seu negócio com um carrinho de pipoca, mas não sabe como? Nós ajudamos você. <risos> Veja o passo a passo. Do que é preciso ser feito, valores, plano de negócios, lucratividade e muito mais. É importante criar o plano de negócios e fazer o estudo de viabilidade. Não é porque é um carrinho que não precisa estudar o mercado, viu? Os consumidores, fornecedores e os concorrentes. Precisa sim colocar no papel todas essas informações e seguir o plano. Sobre o investimento, vamos entender um pouco né, os valores. Quando se investe num segmento, você precisa planejar todos os gastos que são referentes ao início. Nesse caso, temos o carrinho, os utensílios, os insumos. O preço do carrinho varia entre 500 a 3 mil reais. A escolha vai depender do seu bolso e do modelo que você deseja, pois tem desde os mais simples aos modelos mais sofisticados. Precisa pesquisar também sobre os outros gastos, como milho para pipoca, gás, iluminação, extintor de incêndio, uniforme, personalizado, itens de higiene, bebida, óleo, açúcar, sal, ingri... ingredientes diferenciados para os sabores que podem ser coco, chocolate, nutella, entre outros. E lá no e-book vai ter alguns links clicáveis com receitas. Com várias receitas aí de pipoca gourmet. Vale a pena, viu? Vale a pena você adquirir esse e-book, o 50 Formas de Empreender, porque lá tá recheado de links para você clicar e encontrar a informação exata que você quer. Porque olha, gente, é um diferencial bem interessante. Você fugir do trivial é sempre bom. Você pode diversificar o negócio vendendo outros produtos, como doces, salgadinhos pequenos, cocada... Coisas assim, tá? Com relação ao valor que você vai vender a pipoca, é necessário fazer uma pesquisa de concorrentes. E não fugir muito do valor já aplicado aí na sua região. Sobre os lucros, né? Após o retorno do investimento. Segundo o site Novo Negócio, de uma maneira geral, com um quilo de milho, é possível fazer cerca de 70 saquinhos de pipoca. E a vantagem de legalizar o seu negócio é que você passa a comprar os insumos por quilo. Mas é importante frisar que você precisa comprar insumos de qualidade, viu? Onde o milho, depois de estourado, ele tem um bom tamanho, né? Encorpado, um vistoso. <risos> Jamais comece um empreendimento por menor que seja sem as licenças e registros necessários. Sendo assim, se informe na tua prefeitura como obter essas informações e por onde você deve começar. Olha, segundo ainda, né, o site Novo Negócio segue um passo a passo para a abertura de uma empresa no Brasil. Primeiro, você precisa definir a localização da empresa, depois ver na prefeitura a possibilidade de abertura no local, depois você precisa escolher o tipo de empresa que deseja abrir. Para começar, pode ser o MEI, porém, se o faturamento começar a crescer muito, você precisa mudar, ok? Ok. Feito a escolha do tipo de empresa, você, deve, você vai definir o nome e lembre-se de pesquisar se o nome já existe nas redes sociais. Para você não ter problema na criação do site ou link para o Facebook, Instagram e afins. Solicite a abertura do CNPJ, alvará de funcionamento, mas isso tudo o contador pode te auxiliar. E sobre a divulgação, você pode investir em folder carro de som, campanhas patrocinadas na internet, e veja o exemplo aí que eu dei do Valdir. Veja os diferenciais que a empresa dele tem, qual é a estratégia que ele utiliza para ele ter chego onde ele chegou. Dá uma pesquisada. Se esse é o ramo que você quer, procure lá sobre o Valdir, o pipoqueiro, que você vai ter bastante informação legal aí para você se inspirar. E como eu falei no começo do vídeo... Eu quero deixar o final para a gente poder falar sobre os nossos avisos. Então, quais são os meus avisos? Primeiro, me siga no Instagram, porque lá no Instagram eu consigo repostar o seu, o seu trabalho, eu consigo te ajudar na divulgação. Me siga, me marque numa postagem, porque aí eu vou saber quem é você e vou pegar algum, alguns dos teus produtos e vou, faz, e vou fazer uma repostagem. Outro recado... Em breve, vai, a gente vai ter o nosso e-book 50 formas de empreender, que vai ser um livro muito interessante, com 50 tipos de negócios. Além disso, vai ter várias dicas, como, por exemplo, como aumentar as vendas, é, como empreender do zero, ou como estabelecer a tua empresa no mercado. E além desses assuntos, o e-book é recheado de links onde você pode clicar e ser direcionado para aquele assunto específico lá do teu interesse. Outra informação é que nós temos consultoria no canal. Então, minha gente, se você precisa de ajuda para poder colocar sua empresa aí nos trilhos, entre em contato comigo, porque aí eu posso entender melhor como é a sua empresa e eu trabalho com dois tipos de planos. Um plano que é de uma hora, onde a gente bate um papo e eu te passo algumas informações. Essas informações, elas são escritas, tá? Eu mando para você umas planilhas. E nós temos a consultoria de seis, é, seis horas, né? seis sessões. Cada sessão tem uma hora onde o valor é diferenciado. Então a gente bate papo via Skype e, e essa consultoria ela é bem completa. Então eu vou te ajudar a colocar no Canvas a tua empresa, a fazer análise SWOT, a, a montar estratégias futuras. É bem interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilha minha mensagem. Dê like também, porque é bem importante pra mim, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!